Hoje eu perguntei a Deus, será que merecemos tudo isto? Rezei em silêncio. E pensei em uma passagem bíblica, Deus prova a fé de Abraão, não faça mal ao rapaz, disse Deus. Agora sei que você tem fé em mim, porque não me negou seu único filho. Assim, Deus nos põe a prova, para podermos aprender com os erros e nos aperfeiçoar cada dia a mais. Amém. Gênesis 21, 7, 22, 1, 18.